Olá a todos, somos o grupo desenvolvedor do jogo Cash and Case eu entro aqui para mostrar nos postos do game. Então, vamos lá. O jogo é uma visual nova de mistério e investigação, é, com resolução de puzzles, onde você entra na pele do detetive e entrevista suspeitos que podem ser aleatórios. É, o jogo se passa dos anos 60, o detetive Red Clue é chamado para resolver um caso na cidade da Another Town, na família Cash Hand, e ele tem que conversar com diversos suspeitos e testemunhas que estão envolvidos num caso de assassinato. Aí tem alguns exemplos de cenários, né? Uh, o protagonista da TV Right Crew, que oferece essa visão para o jogador, o Sr. Shepard é o advogado e contratante do Right Crew, uh, Hyogin Cash Hand é um mafioso qual morre e dá início à trama após o seu assassinato, Lost é um herdeiro que já está falecido, e ali do lado vocês conseguem ver uh, alguns sprites da Catherine, do, da Joey, do Hugo e da Camila, que são os herdeiros do Sr. Hyogin. Marta é empregada da família e o Carlos Lenkini é amigo do Sr. Shepard. Mecânicas de jogabilidade. O nosso jogo é um visual novel, então ele tem gameplay padrão de visual novel. Com isso a gente tem é, muitos diálogos, a gente consegue explorar personagens, a gente tem cenários, que a gente vai explorar esses cenários. Temos menus de escolhas que possibilitam rotas diferentes, situações diferentes no jogo, até finais diferentes. Com isso a gente pode é, proporcionar um forte aspecto narrativo ao game. Além disso, é, a gente tem o um sistema de roles, que é o que vai deixar o jogo aleatório. Basicamente, as roles são papéis que são atribuídos aos personagens no começo do jogo, de forma aleatória, e elas determinam comportamento, diálogos, o que, onde tal personagem vai estar em tal dia, o que ele vai fazer, se ele vai morrer no primeiro ou segundo dia, coisas assim. Sistema put-click, a gente está pensando em implementar no jogo também, porque combina bastante com tipo, um o visual novel, a gente pode usar isso para exploração, investigação, para coletar itens, pistas, e se a gente tem coleta, a gente tem inventário para guardar essas pistas, que... Serão usadas futuramente no game. Alguns puzzles também a gente está pensando para desafiar o jogador. É, alguns clássicos, como o Lights Out, que você tem que ativar todas as peças. Ou o slider, onde você precisa ir deslizando as peças para deixar na ordem correta. Tem o puzzle das palavras que a gente está pensando em, em usar em, em situações onde o detetive precisa de uma palavra-chave para decifrar o puzzle. E ele basicamente consiste do player escolhendo as letras na ordem correta para formar a palavra. Gestalt. Bom, a gente principalmente quer é que o jogador ele sinta uma dificuldade enquanto ele estiver fazendo a investigação, por ele ser principalmente um detetive que está nos anos 60 e, e, e que seria uma época que não teria... Todas as facilidades que nós temos hoje em dia. Além disso, que ele, que ele se sinta atraído por todo o mistério e que sinta tanto uma curiosidade quanto um pouco de medo ao realizar algumas escolhas que pode, que pode acabar atrapalhando, atrapalhando alguns personagens que, ele, que nós queremos que ele se sinta apegado. Além disso, nós queremos que ele, que ele se sinta incentivado a, a fazer exploração dentro, nas diferentes áreas do jogo. Bom, cenários cenário são fotos reais, utilizando um filtro de aquarela. Uh, todas, e todas as demais outras artes do jogo são, foram feitas feitos pelo artista com, convidado Murilo Engler. Uh, além disso, o, o estilo artístico dele é, é bem estilo clássico anime mangá, similar a outras visual novels. Bom, além disso, nós temos, nós temos algumas músicas e efeitos sonoros, criadas usando alguns instrumentos e algumas ferramentas open source pelos próprios membros do grupo. Sem, fal sem falar que essas mesmas músicas têm um ritmo mais calmo durante a história e, ma e mais agitadas durante os puzzles. A uh, plataforma-alvo do nosso jogo seria o computador, com, um com um foco num público juvenil e adulto juvenil que tem interesse em história de investigação dramática, com uma classificação, uma classificação de 14 anos. A análise de mercado. Apesar do mercado de visual novels não ser tão grande no ocidente quanto de outros gêneros de jogos, ele ainda tem certos nomes de destaque. Por exemplo, Doki Literature Club é um jogo que recentemente fez muito sucesso, é um jogo indie gratuito, que monetizou primariamente com de soundtracks, artbooks e merchandising. Outros jogos mais similares ao nosso, com a questão investigativa, seriam a série Ace Attorney, assim como a série Zero Escape e Danganronpa, que são de empresas grandes, no caso de Ace Attorney, Capcom e dos outros jogos, a Spike Team Soft, já possuem fanbases bem construídas, porém não são gratuitos. Para a monetização do nosso jogo, foi escolhido um método semelhante a Doki Doki. É, um release gratuito que possibilitaria uma maior disseminação e a criação de uma fanbase. E, sendo que a monetização em si viria por venda de produtos povos, artbooks, Soundtracks e Merchandising. O MVP inicialmente contaria com seis cenários, com cinco personagens, cada um com apenas uma sprite. O assassino ainda não seria aleatório por questão de adicionar complexidade é, é, adicional. Né? Teria três dias, que seriam como fases ou capítulos da história. Dois tipos de puzzles. E, se possível, podemos expandir. Tá. Vamos dar uma olhada agora no protótipo. Vamos lá iniciar. Bom, é, primeiro vamos mostrar os, as roles, como funcionam. Então, é, Primeiramente, nesse caso, o Shepard é a role 1. A gente define a role 1 e a role 2. A Camira é a role 2. E, independente disso, o Shepard fala que é ele e a Camira fala que é ela. Então a gente mistura diálogos da role com diálogos específicos dos personagens. Na outra situação, agora as roles são trocadas, a Camira é a role 1 e o Shepard é a role 2. Porém, independente disso, eles ainda dizem as suas falas próprias, as suas falas individuais. A gente pensa em misturar falas individuais com falas genéricas das roles no jogo, para o jogo não ficar tão genérico. Agora vamos mostrar um pouco de ponte-clique também. A gente pode coletar itens, a gente pode. É, pistas, né? No caso, a gente pode é, coletar e guardar essas pistas num inventário. A gente pode visualizar tem a descrição, a gente pode interagir. É, tem conversa também é, no ponte-clique, diálogos. É, coletou ali outro item também. A gente pode ver que ele foi parar lá no inventário. E o puzzle também, a gente resolveu mostrar um dos puzzles, que é o Puzzle Slider. caso então, a gente vai resolver ele bem rápido para poder é, terminar aqui a apresentação. É isso, a gente agradece pela atenção e joguem nosso jogo. Essa é a nossa equipe e obrigado pela atenção.